Vou falar para vocês, o, o título dessa toca é It's All About Runtime, Elixir Under the Hood né? é Sobre o runtime, o really elixir, por baixo dos panos. É, quem que eu sou, falar um pouquinho de mim, rápido é, Meu nome é Milhouse, mas algumas pessoas me conhecem como Renan Hanelli é, Eu trabalho hoje no Quinto Andar que é, Quem conhece o Quinto Andar aqui? Da hora, né? É famosinho eu trabalho lá no Quinto Andar e eu também sou um consultor independente na Taming caos que é uma empresa, eu e um amigo e a gente faz é, coaching de tecnologia, a gente conversa de arquitetura, ajuda a você a fazer software legal e, e a gente gosta de conversar e dar conselhos e tudo mais é, eu trabalhei bastante tempo com Ruby trabalhei aqui na LocalWeb por bastante tempo, a LocalWeb que me ensinou a ah, fazer software, na é verdade. É, eu tenho trabalhado com Elixir nos últimos dois anos. É, hoje eu tô trabalhando com Python e com React. Não, não, tão, não tão legal, né? Os, né? Os boletos chegam. Aí... <risos> né? E eu sobrevivi é, ser atropelado. Foi. Esses são meus, meus grandes feitos na vida. <risos> Aí, um disclaimer, essa talk, ela é largamente baseada nessa do Sasha Yuri, que o Sasha é talvez uma das pessoas que mais entende de Erlang, mais experientes com esse negócio, e eu queria fazer uma talk desse, queria... já tinha na minha cabeça o título dessa apresentação, aí eu vi essa apresentação dele e falei, gente, ele fez tão bem, né, não tem muito como fugir é, no meio do caminho dele, e eu praticamente, eu... eu... Então, é, é bem baseado, né? No, é bem parecido com o que ele fala E... Eu praticamente não vou falar de programação Eu não vou falar... Não vou mostrar muito código Eu vou mais falar... É, vou mais falar, só Não vou mostrar código Então... É, meio que dá pra você, apesar de estar na trilha avançada Meio que dá pra ver essa palestra Sem nunca ter visto nada de ou, ou tal Então, a primeira coisa que eu quero discutir aqui é fazer uma distinção importante, que eu vejo bastante confusão assim, nisso, que é a questão de linguagem versus plataforma. E é, isso acontece também com Java e tal. Então, Erlang é uma linguagem de programação. Só Erlang. Erlang é uma linguagem. É uma coisa que você escreve código, compila e, e, e tal. Erlang OTP é uma plataforma. tem é uma máquina virtual, tem uma biblioteca padrão desca e, então, existem duas coisas, é a mesma coisa que a gente tem com Java, a gente tem a linguagem Java e a gente tem a plataforma Java, e você tem várias implementações da plataforma Java, você tem várias e várias várias implementações de máquina virtual, tem gente que vende máquina virtual, tem máquina virtual que ah, é feito para ter um binário pequeno para rodar em coisa pequena, tem máquina virtual que é para ter um GC com uma pausa muito pequenininha e tal. Então, Erlang e OTP é a mesma coisa, mas meio que como não é uma coisa tão bem sucedida quanto Java, não tem 500 mil implementações, meio que tem a BIM, que é a... Não sei como é que é que é o acrônimo, mas tem a BIM, que é a implementação que todo mundo usa, e tudo mais. Eu vou acabar falando das da, da duas coisas com o Erlang, assim, porque... Eu, eu, eu vou tentar ser preciso nos termos, mas talvez eu errei, então perdoa. É, é comum isso. Então, Erlang OTP, o que, que a gente escuta. O que, que a gente escuta sobre o Erlang, assim, né? Quando a gente tá nas, nas conversas de meetup, quando a gente tá, tá no bar, dependendo de com quem que você vai no bar. É, a gente escuta que. Erlang é ah, uma linguagem de programação. É uma linguagem de programação feia, esquisita. É o um negócio que fizeram o WhatsApp. Fizeram o WhatsApp com isso aí, né? Tipo, é, é, é o caso que, que mais se. Nossa, até a gente em pele. Que mais se escuta. Dizem que metade da infraestrutura telefônica do mundo roda Erlang. E eu não tenho uma citação para isso. Se vocês tiverem a citação, tem ajuda, mas é uma coisa que se fala bastante por aí. Tem a questão do, do, dos 99 nine de disponibilidade. A galera que fala que não, Erlang cria sistemas que não caem nunca. E aí uma disponibilidade de 9.9999999% é mais ou menos 30 milissegundos por ano que você não está disponível. Então, é, é, basicamente meio que você perdeu né, os dados de, de disponibilidade, porque não caiu nunca. E a gente também escuta muito sobre Erlang quando tá, tá no assunto concorrência, né? Tá falando de concorrência e a gente fala, ah, mas no Erlangão não resolve. Não, esse problema aqui que a gente tem precisa de concorrência, vamos fazer em Erlang. A gente escuta bastante disso por aí. E aí, é, isso é, é bem solto. Né? E aí o que. que quais, se eu fosse é, descrever a máquina virtual de Erlang, a plataforma do Erlang, como que eu pessoalmente descreveria? O que, que eu falaria? O que, que faz de diferente quais são as características? A primeira coisa é que ela é feita para você ter soft real-time É, é para fazer o contraste com hard real time, que, que quem já viu a definição. De, Computação Real Time é uma coisa que você sabe exatamente quanto tempo cada coisa leva, determinístico e tal. É o que você usa para rodar software de avião, por exemplo. Então você precisa de garantias, do software de carro, essas coisas que precisa de uma segurança e, e, e tudo mais, são sistemas Hard Real Time. Você tem restrição ali. O Erlang é para você fazer coisas que tentam ter essa característica de ter uma latência baixa e tal, mas ele não consegue te dar todas as garantias porque, né, não, não, não precisa. É, eu vou, vou falar, tudo isso meio que se relaciona um pouco, o, o escalonamento, o scheduling do Erlang, ele é preemptivo, na verdade, ele tem que ser preemptivo para você ter, só real time, então isso significa que ele é responsivo, ele é justo e tem uma baixa variância de latência. A gente vai discutir um pouquinho... Sobre o que isso aqui quer dizer. Eu vou, vou dar um exemplo um contraste disso, com o que é um, agenda, um escalonamento, um agendamento é, cooperativo. A máquina virtual do Erlang é verticalmente escalável. Né? Então, é, é muito comum a gente ouvir as pessoa falando, né? Meu software tem que ser escalável. É escalável para onde? É, é para cima? É para o lado? É, é escalável para escrever? É escalável para mexer? O que é escalável? Gente, não, não aperte o botão. Tá. Tá tudo bem. Então, a máquina virtual de Erlang ela é verticalmente escalável, quer dizer que você consegue aproveitar uma máquina grande. Então, você consegue pegar um, uma máquina, que você, um, um servidor aí. A gente está aqui né, embaixo do data center. Então, tem servidores aí com. É super comum você ter um servidor com 128 GB de RAM, vários processadores e tal. E você quer poder usar essa máquina, né? Quem trabalha com... Quem trabalha com Java? Quem mexe com Java? Vocês já tentaram rodar um Java com uma rip de 40 GB? Foi tão certeiro ali... Não! Não! É, tem gente que consegue, né? Essas pessoas são muito heróis, assim, né? Tem, tem gente que consegue... Por exemplo, né, na wiki do Elasticsearch, ele fala, tipo, ó, oh, a gente tem relato aqui de gente que consegue rodar o Elasticsearch com uma heap. De 20GB, de 30GB e tal É um feito, né? É hardware mágico e tudo mais você Não tem ideia como que alguém faz isso, mas é difícil Na plataforma, do não é tão difícil Não é fácil Mas é, é lúcido Você consumir 128GB De uma máquina, você consumir todos os processadores Você conseguir Usar aquele recurso de hardware Sem tanto desperdício o Erlang a, a máquina virtual Erlang ela é horizontalmente escalável, quer dizer que você consegue distribuir em várias máquinas, você consegue fazer sistemas que funcionam em várias máquinas. E o porquê disso vai ficar mais claro para frente. A gente tem distribuição transparente na, na máquina virtual do Erlang. Quando você, vocês como a gente está na fila avançada, para mim vocês já ouviram falar de processos, de mensagens e tudo mais. Quando você manda uma mensagem para um processo é, o, que você, o mecanismo que você usa para mandar uma mensagem você não sabe se esse processo tá aqui se ele tá na máquina do lado se ele tá em outro processo da mesma máquina se ele tá onde que ele tá você não sabe, é transparente e, e aí por isso as coisas compõem né? a máquina do Todanga é concorrente porque para você ter todas essas coisas você precisa lidar muito bem com, com concorrência e a gente tem a coisa que é mais importante disso tudo eu vou falar isso pra caramba nessa pergunta a gente tem garantias de runtime para execução e finalização de processo. A máquina me dá garantias sobre as coisas. Você sabe que quando um processo morre, você vai saber que ele morre. Não vai ter um processo zumbi lá que você perdeu, não vai ter... Você tem garantias e isso é a base para a gente construir tolerância a falhas. Que é a coisa do que o Erlang foi construído. E aí tem aqui, né, um, entre aspas, alta performance. Tudo isso acaba trazendo essa noção de que a gente consegue fazer muita coisa, que a gente tem alta performance, que não é bem uma, uma verdade, na minha opinião, no quesito tipo mastigar número e aproveitar. Todos superpoderes do processador, mas a gente vai discutir mais disso pra E a gente tá no evento de Elixir, né? Tem Elixir com isso tudo. E Elixir é, é uma, uma pequena gota, e aí tem trocadilho, ele foi intencional, né? Porque o logo é uma gota. E Elixir ela é uma linguagem de programação que ela compila pra plataforma do Orlando. Né? Elixir é, é uma roupagem moderna. Em cima dessa linguagem esquisita do Orlando. Quem mexeu com o isso aqui é meio. A sintaxe é meio estranha, tem uns negócios de ponto, de vírgula, de ponto e vírgula, é, é um pouco esquisito. Depois de um tempo, você cria uma apreciação. O negócio é bem elegante, é bem pequeno, é bem conciso, tipo, é muito consistente e então tal, não tem muita regra especial na sintaxe do Erlang. Eu, eu na verdade, acho muito legal. Apesar de meio alienígena. Né? E o Elixir, ele. Uma sacada importante é que ele não altera em absolutamente... Não absolutamente, talvez, né? Vamos apagar isso absolutamente, porque... porque é, não altera muito. É, vamos, vamos me proteger, né? Tá, tá o pai do bagulho, não sei se ele tá na sala, mas já imaginou. Então, vamos, né? Tá. Então, não altera muito a semântica do Erlang. Isso é estratégico, porque você não quer mudar como o Erlang funciona. Isso é diferente, por exemplo, de, de outras linguagens que rodam em cima de plataforma, por exemplo, Closure. Clojure. Quem conhece Clojure? já ouviu falar de Clojure. Bastante gente. Caramba, todo mundo. Clojure roda em cima do Java, mas o jeito Clojure de fazer as coisas é muito diferente do jeito Java de fazer as coisas. Scala tenta, fazer, tenta ser um superset do Java, aí fica esquisito, porque tem mil jeitos de fazer a coisa, então você não tem nenhum jeito de fazer a coisa. O Elixir não vai nessa rota. Tem o caso do Elm também, que o Elm muda a semântica do JavaScript, o ClojureScript muda menos a semântica do JavaScript, então acaba sendo mais fácil de portar coisas. O Elixir não tenta fazer isso, isso é estratégico. Se você pegar código Erlang e quiser rodar de dentro do Elixir, você não tem que fazer nada de especial, e vice-versa. Isso é muito legal. Para a plataforma, a maior diferença é se você codou em Erlang ou Elixir isso é muito bom, porque a gente consegue do Elixir aproveitar todo o número de coisas que a gente tem no Erlang. Então tem biblioteca lá, por exemplo, a biblioteca de lidar com o número de telefone, né? Tele Erlang, telefonia, deve ter uma biblioteca. Deixa com o número de telefone. E tem poucas, é um pouco surpreendente até, né? Tem, tem o Libi Phone Number, que é na verdade só uma casca em cima da Lib em C e tal. Gente, que louco, né? E você consegue chamar isso normal. Não tem nada especial. Não é que nem nessas outras plataformas. E aí você só acaba tornando a barreira para você usar Elixir menor. Isso é legal. Isso é muito bom. E aí, é, é, reparem que, a, que até agora eu não falei de programação funcional. E é de propósito. E por que isso? Porque tem essa citação muito legal no blog da Petec, que é, tem esse post que chama Ele gira além da programação funcional. Aí eu vou ler aqui o comecinho, né? Quando estavam desenhando a máquina virtual de Alang, o Joe, o Mike e o Robert, que são os caras que lideraram esse esforço, eles não queriam implementar uma linguagem de programação funcional. Eles não queria, Ah, não, eu quero um negócio funcional aqui com... Não, não estão pensando nisso. O que eles queriam era construir um runtime, que eles pudessem desenvolver aplicações distribuídas e tolerantes à falha. Tolerantes à falha, na verdade. E aí, para tolerar a falha, você precisa ser distribuído, né? Porque máquinas explodem, né? Alguém tropeça no cabo, é, né? cai um meteoro em cima da máquina, né? um rato enroia um as coisas. Acontece, né? Então, para você tolerar que uma máquina exploda, você precisa de distribuição. E acontece, só acontece o fundamento para construir tais sistemas compartilham muitos dos princípios de programação funcional, então imutabilidade, né, você isolar estado, isolar efeito colateral e tudo mais. E isso é refletido tanto no Elixir quanto no Erlang. Então, e esse que é o parágrafo legal, a discussão é muito mais interessante quando você começa a perguntar sobre quais são os objetivos da programação funcional e como que você atinge eles. Quanto mais a gente explora esses objetivos, a gente percebe como que eles se envolvem com imutabilidade e com controle do estado compartilhado. Então existe uma, uma inversão aqui. O que, que eu quero atingir? Eu quero atingir isso aqui. Eu quero atingir sistemas tolerantes à falha. Por quê? Porque meu usuário quer um sistema tolerante à falha. Porque eu não quero estar tipo, tá no meio de uma ligação, minha ligação cair. Tá é mó bosta, né? Você tipo, entra no fundo. Né? É, é muito ruim. Então, o negócio que é isso e aí eu vou atingir um objetivo de negócio que é ter toda essa falha. e aí para atingir isso eu vou atrás de programação funcional não o contrário é muito comum a gente ver o pessoal que está estudando programação funcional e tal que a pessoa meio vai atrás disso por isso fala que eu quero fazer um negócio é, é tipo Haskell meu é louco né muito melhor muito... meu código é seguro meu código não tem erro eu, eu acho isso balela eu pessoalmente acho isso uma grande bobagem, porque o que importa é o objetivo final. Você está lá fazendo um negócio super complicado e, e qual que é a justificativa? Você não consegue dar a justificativa na lata você Tá queimando dinheiro. E aí, Erlang foi feito para tolerância à falha. E aí, como que é o caminho? Para você ter tolerância à falha, você precisa ter redundância de hardware. Um hardware individual, quebra. Para você ter redundância de hardware, ter um sistema que funcione vários hardware, você precisa de distribuição. Se você tem distribuição, concorrência é um caso especial de distribuição. É tipo uma distribuição numa máquina só. Então, se você resolve o problema de distribuição, se você quer resolver o problema de falha, você precisa resolver a demanda de rádio, você precisa resolver a distribuição, você, precisa, você acaba resolvendo concorrência. Então, é por isso que a gente acaba ouvindo, na Erlang, concorrente e tal. É, é uma coisa necessária para você atingir esse objetivo de fazer sistemas confiáveis. E o Elixir com isso tudo dá uma adiantada nisso, o Elixir, ele, ele vem para dar uma roupagem moderna e feliz a plataforma do Erlang então, tem o o, o, o Valin, tá aí? Não, não tá, né? Então ele, ele, uma coisa que ele fala assim, quando ele descobriu o Erlang ele diz assim, que ele amou tudo que ele viu né, tipo, plataforma muito louca, muito robusta, bem engenheirada mas ele odiou tudo que ele não viu não, tipo, não tinha um repositório de pacote não tinha documentação bonita. Quem ia mexer na documentação É mó horrível, né? É mó difícil de achar as coisas. É uma linguagem complicada, sabe? Aquela coisa meio manual de... de manual de... É, né? Que, que é o que foi feito pra fazer, né? Então, tem uma questão cultural aí. A gente que é... Que é meio... Meio millennial, assim, né? A gente que é, que é jovem, que gosta de, de conforto. A gente quer build tool, a gente quer... né Pessoal do test você quer uma documentação bonita, você quer escrever no Google lá o que é esse erro, isso você quer achar lá no Stack Overflow. Tipo, você quer copiar o um erro assim, colar e achar o negócio no Stack Overflow. Você não quer ficar lendo documentação e ficar entendendo um monte de coisa, né? Você quer... É, é bom entender as coisas, mas, mas às vezes, né? Então, o Elixir e... e e por conta disso, pouca gente acaba adotando Erlang. A adoção de Erlang, ela é, ela é baixa. Pouca gente usa. Tem pouca vaga. Procurando na internet para tá? vagas de Erlang, tem pouco. Tem, tem, tem pouca biblioteca, pouca gente usando. E o Elixir vem para derrubar essas barreiras. O Elixir vem para dar uma cara moderna, e feliz, para as pessoas usarem essa plataforma muito louca. Vem para colocar amor nisso, né? Então meio que eu não, eu não gosto muito desses termos, mas um amigo meu falou, tipo, o trabalho de hard skills é Erlangão, né? O trabalho de tipo, fazer aquele código super otimizado, aquela plataforma da hora e tal, é, é meio a cara do povo do Erlang. E o um negócio mais soft skills, soft parece que é, que é fácil, que é molenga, mas é, o que eu quero dizer é coisa mais gente, mais comunidade e tudo mais, é muito mais o foco do Elixir. Então você tem documentação bonita, você tem um foco grande que as pessoas colaborem e tudo mais. O Elixir vem com uma cara muito mais de trazer modernidade e fazer o negócio funcionar e ser adotado e a gente ser mais feliz do que simplesmente ser uma ligação funcional ou yada yada, né? Beleza, agora vamos descer um, um pouco e, e falar do runtime mesmo, tá? beleza, tem, tem tudo isso, Elixir vem dessa plataforma, é da hora, da hora, da hora mas por que, que é da hora? O que ela faz que é da hora? Eu, sei, eu tô falando aqui que é da hora mas eu tenho que me justificar, né então, vamos começar a falar disso, primeiro vou falar rápido da, da organização lógica do runtime, do né a gente vai <risos> um processo do sistema operacional, um processo do sistema operacional que, que é o processo do Erlang você vai ter Threads escalonadores, né? Quem viu a, a palestra da Amanda na de iniciantes, ela, ela falou rapidinho disso. Você vai ter threads que executam o código, né? Então estão trabalhando. Você tem separado um pool de threads de I/O, são os caras que ficam fazendo é, comunicação externa, tem um pool separado para eles. E você tem um pool de processos do Erlang. Um processo do Erlang, né? Ele é um green thread. Gosto de falar. É uma unidade de execução Lightweight, muito levinha Você consegue, você consegue subir 2 milhão aqui na minha máquina, super de boa O overhead dele acho que é 1 ou 4 Ou é 1k ou é 4k mais. É tipo, eu não lembro qual dos dois É muito pouco Você tem uma unidade de execução inteira O overhead é 4k Se você pegar um thread thread new no Java Você aumenta seu consumo de memória acho que é em 1 mega Então é uma ordem de grandeza Mais leve Então é leve né? E aí Uma frase que isso Vem, essa frase vem Daquela palestra do Sasha Que ele fala que O grande diferencial desse, desse Ambiente é que Atividades são cidadãos de primeira classe que é uma atividade? É, é código Rodando é, A sua unidade de execução Ela é um cidadão de primeira classe Você pode pegar ela, falar com ela Inspecionar ela, você pode contar elas, você pode matar elas você pode programar em cima da unidade de execução e eu vou mostrar isso daqui a pouquinho, isso é radicalmente diferente das, das outras plataformas é muito poderoso, eu não conheço nada que você, por exemplo, a galera gosta de comparar com Elixir e Go por exemplo, essa semana passada eu participei de um podcast falando né, das diferenças das linguagens, no Go quando você tem lá a Go Rotina, também é um green thread pra lançar um monte de gorrotina mas você não consegue por exemplo, ir lá na gorrotina e falar gorrotina, o que você está rodando agora? gorrotina, é, qual que é o seu estado? É, gorrotina, é, sei lá você, você não tem esse, esse poder de inspeção, pelo menos eu não sou especialista em gorro também, talvez tenha, sei lá, como fazer isso, mas não é uma coisa que, que tá no mesmo no mesmo grau de, de, de primeiro classismo inventei essa palavra agora então, as a... E as atividades, elas são radicalmente isoladas, isso é diferente de, de Java, de Go, de que você compartilha um espaço de memória, isso não é de graça, né? Então elas são completamente isoladas. Cada processo, cada atividade tem o próprio GC, tem o próprio espaço de memória, tem... ela é completamente isolada. E elas se comunicam só através de mensagens e apenas mensagens. E as mensagens, elas copiam a memória profundamente e mandam para o outro lado. Essa é a semântica. Às vezes não copia, mas isso é a otimização. Eu tenho certeza que não precisa. Mas a semântica é, nada vai ser mutado, nada vai ser compartilhado. Você tem que copiar tudo e não mandar. E isso acaba sendo caro, você acaba fazendo um monte de cópia de memória e tal. E se você quer fazer um negócio super que aproveita a sua máquina e tal, você tem que pagar esse preço. E aí, o que, que eu quero dizer com isso? Né? Eu vou mostrar uma cara um pouco o que, que eu quero dizer disso. Então eu tenho aqui. É. Um, não, droga, não então, eu, eu tenho aqui uma aplicação Elixir. Tem ali o link. Só tem aqui uma aplicação Elixir viva. Console. Vou abrir um console e eu vou chamar um negócio do Erlang. Chama é um Observer. O observer ele é uma aplicação do Erlang que serve para você observar estado da máquina virtual, então vocês conseguem ver, a fonte aqui, eu vou tentar explicar então o que está acontecendo e vocês acreditam. é o seguinte, isso aqui é, você tem aqui por exemplo, você consegue ver a versão do sistema, um monte de coisas aqui sobre a sua máquina, quantos CPUs tem, quantos CPU lógicos tem, quantos escalonadores e tal... Você consegue ver estatísticas do sistema, quantos átomos eu tenho, quantos processos... Ó, tem 164 processos vivos de um máximo do sistema de 2 milhões... Não, de 2... ah, esse número... É... Tal... A gente consegue ver aqui uns gráficos de carga, não tem nada que tá rodando, né? Tem aqui coisa de alocação de memória, blá blá blá blá blá blá A lista de todos os processos que estão vivos Então eu consigo vir aqui ó E clicar Aqui nesse processo, e esse processo aqui, calha que eu acho que ele é a janelinha O então que eu vou fazer com esse processo aqui? Eu vou, será que eu consigo matar ele daqui? Acho que eu não consigo Eu consigo ver por exemplo, as informações dele, qual que é o nome que ele está registrado O que ele está fazendo? ó ele está esperando uma mensagem qual que é o tamanho da fila dele, quem que é o grupo líder desse processo, tem a ver com standard input, standard output, quantas reduções ele fez, quanto de código que ele executou, quanto que ele trabalhou de fato. Várias coisas, a representação binária do processo, Conseguir ver as mensagens que estão na fila, qual que é o dicionário do processo, que é uma memória compartilhada dentro do processo, não é para usar. É, é não usa uma variável global dentro do processo. Né? É uma global local, não usa não. Tem o stack trace dele, o estado dele. Então, olha qual que é o estado desse processo. Ah, ele tá rodando... Blá, blá, blá. Então, eu tenho aqui tudo o que tem para se saber de um processo. Na distância de um clique. Eu consigo ver a árvore de supervisão das coisas. Ó. Aqui são todas as aplicações OTP que estão vivas. Eu consigo vir aqui Oh, o próprio Elixir é uma aplicação, o Ecta é uma aplicação, conexão com banco, que é essa aplicação tem banco. E aí tem aqui, é, cadê? o Commerce, que é a aplicação. Eu tenho aqui a árvore de supervisão da coisa toda. Ó, oh, que legal. E eu posso vir aqui, por exemplo, eu vou pegar o, lá, o task que aqui, e eu vou matar os seus escroto. Kill. Matei. Não, mas não mostrou aqui. Deixa eu ver se agora mostra. Vou matar um outro. Matei. Ó, tá oh, matei. Voou aqui. Voou. Mas o que, que vai ter acontecido se a gente voltar? Eu mate... Ah, mas é que... Ó, oh, vamos... Vamos pegar o PID aqui desse bicho. Ó. Oh. Isso, alguém lembra? Aqui? Tá, acho que é isso, é o quarenta... 40... Tá, esse número aí, 4086 Eu vou pegar esse cara e vou matar. E aí, a gente vai ver quem vai mudar. Ó. Mudou. abriu tenho outra janela, né? Legal. Quem que fez reviver? foi o supervisor, né, a gente viu palestra sobre isso. Então, eu não consigo só matar, eu consigo também mandar mensagem, eu consigo fazer trace, que é um negócio assim, o povo do Erlang acha até esquisita essa coisa de debugger, né, de ficar pausando, porque a máquina virtual tem todo um, um negócio de você instrumentar código vivo rodando, então você consegue ir lá e falar, ó, cara, acho que tá dando pau aqui nessa função. Eu vou entrar num sistema vivo em produção, eu vou colocar um trace nessa função e eu quero que toda vez que essa função execute, você me mostre o que, que chegou, o que, que entrou, o que, que saiu. Então, sabe que coisa que a gente fica botando log pra cacete, pra conseguir ver essas coisas quando precisar? Você consegue agora colocar quando você quer, e colocar filtro, e colocar expressão, e tem zilhares de outras coisas que você consegue fazer. Então a plataforma toda ela é construída pra você ser é capaz de fazer isso. Como você consegue inspecionar as áreas ah, que está acontecendo? Você consegue construir esse tipo de ferramenta? Tem biblioteca que você pega e fala, ó, oh, eu vou mandar uma mensagem para esse processo e eu quero que você rastreie tudo que acontece daqui para frente. Então eu quero, por exemplo, ah, eu, eu, eu acho que eu estou tendo um problema aqui que está vindo do banco. Eu vou eu entrar, mandar uma mensagem. Eu quero ver o que está acontecendo daqui para frente. Eu nunca vi uma plataforma que dá para fazer isso. Isso é muito esse poder de inspecionar, de poder ver o que está acontecendo, a plataforma é construída com isso em mente, então atividades são cidadãos de primeira classe mesmo. E aí, além disso, comparar alternativas, né? tipo, sobre alguma, algumas características, tipo, o agendamento no Erlang ele é preemptivo, no Go, no Java, no Ruby, ele é cooperativo. O isolamento de memória do Erlang ele é absoluto. Nos outros, não, é compartilhado. Atividades elas são de primeira classe no Erlang. No resto, é. O GC no Erlang, na verdade, ele é, ele é bem lixão. Ele é aquele que você implementa na faculdade, assim, marca em sweep e tal. Só que, como cada processo tem um tequinho de nada de memória, tipo, e o GC não pausa tudo, o GC pausa um processo e. Ele é, Tá, não precisa de um negócio bizarrão que tem nos java lá, tipo, mil algoritmos muito louco. No, no resto, você tem que ter um, um GC bem top pra trabalhar. Instrumentação no Erlang é, é... Você vê tudo, praticamente. É só, você, é só você encontrar os caminhos na documentação pra entender como faz, mas dá pra ver praticamente tudo. No resto, é meio uma zona, tem um monte de ferramenta, aí você tem que, às vezes, fazer um build de debug que enfia os negócios lá no binário. É zoado. Você vai ter que fazer um deploy pra debugar um negócio, sabe? Aí você tem que fazer um deploy para debugar um negócio, você tem que tirar o um negócio do ar, mas não dá para fazer, fazer isso no Erlang, porque o Erlang não quer tirar do ar nunca. Então tem que ser assim. Os trade-offs são radicalmente diferentes. E aí, explicando um pouquinho desse lado do schedule, vamos imaginar, talvez eu devesse ter feito isso no começo da palestra, né? vamos imaginar que a gente tem cinco tarefas. A gente tem uma tarefa, um tarefão, um T1, e a gente tem quatro tarefinhas, T2, T3, T4, T5. Né? Tem que ter essas cinco coisas para rodar, uma que leva bast bastante, precisa trabalhar bastante, né? tem ali um, um, um user.all né? para pegar todo o usuário e, e faz né? isso, isso e tal. Se a gente tem um schedule cooperativo, né? que a tarefa tem que chegar lá e falar, ó, oh, tô pronta para parar, você vai acabar tendo uma dessas situações, o t 1 começa, isso acontece quando você tem tipo um event loop, sabe, você domina... Aquele, aquele tempo de processamento E depois você solta Ou você começa o T2 primeiro Aí domina depois solta. domina depois solta Essa vai ser a cara no, no agendamento cooperativo Se você tiver um, um agendamento preemptivo Você não vai ter isso Você vai ter isso aqui O T1 vai rodar por um tempo Vai rodar por um tempo O T2 vai rodar por mais ou menos o tempo O T3, o T4, o T5 Depois sobrou espaço, o T1 volta Whatever Você vê que Até tá, ficou, ficou parecido aqui assim né? Você vê que o, esses caras aqui, todos eles Terminam O tempo que você lança a tarefa para executar e que ela termina É sempre próximo Diferente daqui Você pode lançar o, o, o T5 para executar talvez até antes do T1 Mas você deu azar que o T1 comeu o tempo inteiro Então o T, a latência do T5 É prejudicada Pela do T1 Mas aí tem o T2 ali que é sortudo Que, que foi rapidão Então e aqui você não tem isso. O T1 que é o cara que demora tempo, por exemplo, tá? Ele vai ter uma latência alta, o resto não. Lembra que eu falei que a máquina te dá baixa variância na latência? É para isso. Então você é justo com todas as tarefas. Então você consegue distribuir bem. Você não privilegia ninguém. Não é que nem por exemplo quando você tá no Ruby, no Java que tem aquele request que bateu bem na hora que teve uma pausa no GC. Aí aquele request que falou então você é dá F5 na página e tudo é rápido. No Erlang, até quando você vai fazer... Quando eu fui fazer métrica pela primeira vez, eu no Erlang, Dava sempre o mesmo tempo de resposta pra tudo. Falei, caramba, mas tá errado isso aqui, né? Porque, tipo, geralmente fica uns negócios assim, né? Até que você acha que, que é bonito. E... Pô, tá errado. Aí eu fui olhar, fui olhar e eu vi caramba. Tipo, a, a, a mudança tá ali no... no micro Caramba, velho. Aí eu fui, né? Procurar na internet. A internet fala que é normal. Então... <risos> achei da hora, né? E <risos> pera aí. Ah, meu Deus. Ah, tá, tá. Vou mostrar um código, mas deixa. E aí a gente falou sobre linkar processos, né? Como que as garantias que o sistema te dá. Quando a gente falou de supervisão, né? teve já palestra sobre isso, mas a, a ideia é que você consegue atrelar o ciclo de vida de atividades entre elas, então você consegue ter uma atividade, ter uma outra, que elas estão linkadas tipo gêmeos e aí se uma morrer, a outra morre. Se a outra morrer, a uma morre. E aí, dá pra executar isso aqui pra mostrar pra vocês, não vou executar porque vocês vão acreditar que funciona, porque eu tenho pouco tempo, e, e essa é a base pra você construir supervisão. e já teve uma palestra sobre isso. então para que processos se, asso se associem no ciclo de vida, você precisa de garantias. Então você pega um processo, você liga com o outro e quando um deles morrer, você tem certeza que você vai saber e aí você consegue tomar uma ação, você consegue tomar uma decisão. Né? E quando você constrói árvores, árvores de supervisão, você tem aqui um sistema que ele tá... Quando ele, quando você inicia o sistema, você tem certeza que quando o sistema diz Comecei, todo mundo começou. Você tem certeza sobre o estado do sistema como um todo. Então você tem o sistema supervisionando um backend, que está supervisionando um repositório de dados, um histórico de chat e tal. E aí, se você tiver, por exemplo, o um front-end caiu, sei lá, caiu o cache, caiu alguma coisa, você tem um sistema degradado. Você consegue ainda servir o histórico de chat. Você consegue ainda, por exemplo, mandar e-mail, falar com o banco, mas você não vai ter tela. E aí fica aquela, né, tipo, você está disponível, né, você está servindo o máximo que você consegue. E aí, nisso, vem a coisa do Larry Crash, eu acho que é provavelmente uma coisa bem pouco compreendida da comunidade, né. E o Larry Crash não significa o que você pensa. Ele não significa, ah, deixa quebrar, não vou pensar em erro, não vou pensar em câncer. Não. Na verdade, não. O let crash significa, não fica tratando, tentando se recuperar das coisas. Significa, explode E volta aquele estado que você sabe qual é, mas você tem que saber qual ele é. Ok? Você raciocinar sobre ele dessa forma, senão você vai ter o mesmo problema de não saber o que está acontecendo. Ah, soltei uma exceção. Quando você lança uma exceção, você não sabe quem que vai dar o catch nela. Né? Você explode lá embaixo, você não sabe quem que vai capturar o... Você quebra o fluxo de execução. Você não sabe qual vai ser o estado do seu sistema. O Larry Crash é uma filosofia que se você pensa nas árvores de supervisão, você pensa no estado do seu sistema e nas garantias que a árvore te dá, você consegue pensar sobre isso de forma bem clara. Não quer dizer que você não tem que pensar. Se alguém fala para você, ah, Larry Crash, ah não, não vou pensar nisso. Não. Você tá fazendo a mesma coisa aqui. como ele sabe... É... Supervisão, na verdade, é uma coisa que qualquer processo pode fazer. Qualquer processo pode se limpar com qualquer outro. O supervisor é só um nome que você dá para um processo cuja responsabilidade é só estar limpado e decidir o que fazer quando alguém morre. Mas qualquer processo pode supervisionar qualquer processo. Como a localização de processo é transparente, se tiver remoto, ele vai receber a mensagem. Aí você vai entrar nos meandros, né? Rede, partição de rede, não sei o que. É, aí, aí complica. Aí não tem milagre. Aí pode ser que você não receba a mensagem, mas não por culpa da máquina virtual. Por culpa da rede. E você, a máquina virtual, te dá formas também de raciocinar. Sobre isso. Todo nó, todo nó, quando você está cluster do cluster, todo nó sabe da configuração dos nó. Então todo mundo sabe do que existe. Quando um nó morre, você propaga isso para os outros nós. E aí tem todas umas complicações de como, como que isso acontece, aí entra nas Como então, que a gente se separa e tal, então... Mas, mas dá, dá para pensar sobre, mas é, é, é complicado, dá para conversar depois. Mas um nó sabe quanto nó morreu. E ele sabe que por baixo dos panos, ele sabe onde cada o processo tá. Não é para você que o programa é transparente. Então ele vai falar, opa, pera aí, não morreu, esse processo tava lá, tá? então já manda a mensagem aqui, finge que realmente recebeu a mensagem. Mas aí a razão da mensagem não vai ser a razão realmente fluida, mas a razão é... Morreu, né? Então você consegue raciocinar sobre isso. E uma coisa legal também, Lang, é que recursos, tipo arquivos, file handles e tal, você tem, sempre tem um processo que é dono dele. Então você... Você linka esse processo, quando, por exemplo, um exemplo muito legal disso, deixa eu ver se está no próximo slide, um exemplo muito legal disso é como funciona o pool de conexões do Ecto. O Ecto é a biblioteca de falar com o banco de dados do Elixir. Quando um processo pede uma conexão para falar com o banco, o pool de conexão fala firmeza. Mas eu estou te olhando. Estou olhando. Na hora que esse processo morre, o pool sabe ele, qual conexão ele deu Aí o pool fala, devolve E aí você não tem leak de conexão por construção Quem mexeu com a Active Record 3.2. algo Sabe que tinha um problema lá Que tinha um leak de conexão Naquele pool nojento E às vezes escacetava tudo E você reiniciava e voltava a funcionar E aí era horrível Não dá pra acontecer isso aqui Por construção File handle e por aí vai Socket e, e tudo mais É legal E aí, aqui mais para fechar Que tá acabando o tempo Os pontos que a gente, uma parte mais marketing assim, Os pontos que a gente vê Vendáveis assim, do estilo, né? As coisas que a gente fala pro nosso chefe Pra convencer de usar E as coisas que a gente conversa e Pra tentar se convencer com uma boa tecnologia Coisa como escalabilidade vertical horizontal Usar todos os cores pra desenvolvimento né? O Zé gosta de falar disso aí Olha aqui, você está compilando com todos os cores, você está rodando teste com todos os cores, você está usando a sua própria máquina. Do mesmo jeito que você escala o servidor, você está escalando a sua própria máquina. Isso é legal, porque né, Ele gira rápido por causa disso. Ele é rápido? Na verdade, individualmente, ele não é rápido. Lembra que a gente falou do schedule empreendativo? Para você garantir que as tarefas executam mais ou menos no mesmo tempo, toda vez que uma tarefa executa um código, tem que ter alguém anotando executou, executou, executou, executou, já, já deu, já deu, próximo. Pra fazer isso, isso gasta processador, não é mágico, né? isso gasta, então, esse tempo, você não tá fazendo trabalho útil, você não tá gastando ciclos úteis, você tá gastando um ciclo pra rodar, não vai tão rápido assim, né, mas acaba tendo a sensação de ser rápido, porque você consegue usar mais, você usa mais recursos, talvez de forma não tão eficiente, o individual do recurso. Eu não me preocupo com GC. Eu realmente é verdade. Tipo, eu nunca tive problema com GC mexendo no Elixir. E eu tive mexendo no C Sharp e tal. Porque meio que, como o processo ele é completamente isolado, quando ele morre, você sabe que aquela memória que estava ali ninguém tá, tá usando. Não tem como, por construção. Você pega aquela memória e você libera. Pronto. Problema resolvido. Aí a gente discuta, né, né? Funcional é melhor. É... Não, não é, cara bobagem, pra você escrever código funcional muito ruim também. eu já escrevi código funcional muito ruim, já vi código funcional muito ruim produtividade, né, que a gente tem é a coisa mais mais que é produtividade, né Beleza produtiva todas essas coisas são consequência de fundamentos bem estabelecidos, todas essas coisas, elas, elas derivam de menos coisas daqueles princípios que a gente falou nessa apresentação toda. Se a gente adere a esses princípios, a gente constrói sistemas bem engenheirados, não sei se você saberia falar isso em português. A gente constrói sistema que é fácil de operar, a gente constrói sistema que a gente consegue raciocinar, a gente constrói sistema que a gente consegue confiar, a gente consegue pensar que esse negócio faz que diz que faz. Ele dá garantias. E aí tem o um exemplo que eu vou pular, que eu já falei. E aí, para concluir, né? o grande diferencial dessa plataforma do Elixir do Erlang são as garantias em tempo de execução. É essa coisa que você vai conseguir olhar para uma atividade, que você vai conseguir monitorar um processo. O Elixir e o Erlang ele não tolera as falhas para você, porque não dá, né? ele não consegue fazer o seu trabalho, mas ele te dá um modelo preciso para você raciocinar sobre isso, ele te dá uma plataforma com ferramenta para você falar disso. A, o developer friendless, o ecossistema, a sintaxe, todas essas coisas são legais. Mas eles não são a história completa. O Elixir, se você for olhar o Elixir só pela, pela lógica de a ah, biblioteca, sintaxe, linguagem, não sei o que, não sei o que lá, no final você vai concluir que tem alternativas só sobre esse esquisito, tem alternativas muito melhores. Tipo, o Elixir não é um negócio com mais biblioteca que tem por aí. Você quer um monte de biblioteca, vai pra Python, vai pra Java. Java vai ter biblioteca pra tudo. Você quer tipo pacote, você quer documentação, você quer oferta de gente, você vai encontrar tudo isso em outros lugares. O Elixir não vai ser interessante. Disso. Tudo isso é muito legal. É muito da hora. Eu pessoalmente adoro o Elixir, mas mais estou investindo nesse negócio. Mas Olhando de um ponto de vista do teu gerente, do teu chefe e tal, dá pra discutir muito isso aqui dá para perder mesmo a, a briga nisso aqui isso não é a história completa, isso tudo que eu mostrei de plataforma é história completa o modelo que você tem no Elixir e o, e o jeito Erlang de fazer as coisas e as garantias e tal, permeiam todos os aspectos da plataforma, na minha opinião isso é, isso é inatingível, isso você não encontra em outros lugares você não consegue ter esse mesmo tipo de coisa em outros lugares, e esse é o grande trunfo do Elixir, é isso que o Elixir tem, o Elixir tem a plataforma, então, quando a gente for, o negócio, a gente, plataforma, porque é isso que tem, engenheiros para engenheiros, porque é, é, é feito, não, é, não foi um brinquedo que acabou virando, as pessoas usaram, né não é que nem o Rubik, tipo, acho perfeito feio, vou fazer um perro fofo, fazer um negócio, Fazer aqui uns métodos convenientes, né? Tem uma, uma mega conveniência. Ah, mas não sei direito essas coisas de thread aqui. Vou fazer não. Aí, de repente, vem um, um Dinamarca loucão. Que olha, que tá meio pistola do PHP. Aí fala, pô, esse negócio aqui é louco. Vou usar. Aí faz o framework web a galera sai usando. E aí não tem nem IO síncrono. Não sei se tinha, mas é um exemplo. Tô todo bugado. As coisas não é thread safe. Você vai fazer mais igual numa lista. Não pode, dois é threads. E aí, tipo, aí ah, a galera vai lá corrigindo e coisa. Então, a coisa não foi pensada pra isso Vai pensar pra, pra construir sistemas confiáveis. Vai pensar pra ser pão bonito. Né? Porque, né? Não é muito difícil ser é mais bonito que pão, Esse negócio foi, foi engenheirado. Foi feito pra fazer uma coisa. Pra rodar suíte telefônico. Foi feito pra. É uma história diferente. É outra história. É isso. Obrigado. Desculpa. Qualquer coisa. A Alda falou que só tem uma pergunta Então É, estourei né, desculpa É Vamos lá, alguém Vou até fazer, ó lá Hum Infantesca separar em, em dois pedaços, né? Tem o tem um pedaço linguagem, que eu não falei aqui, mas Elixir é uma linguagem... Não é a linguagem mais simples que existe. Tem todo Metaprogramação no Elixir é uma coisa que é possível. É bem mais possível do que no Erlang, mas é ruim. É difícil. E eu acho que isso é bom até, porque as pessoas fazem menos. Né? É... Mexendo com Python, eu, eu criei essa... Que no Ruby é muito fácil, né? É muito elegante e tal. No Python é difícil, né? Eu, eu, pelo menos, achei difícil. E eu pensei, nossa, mas isso é bom. Porque, olha só, as pessoas não usam onde não precisa, né? Elixir tem essa, essa pegada. Elixir é, um, é bem parecido até com, com Python em várias coisas. e Clojure também. Então, para aprender a linguagem, tem um livro do Dave Thomas, que é o Functional Programming ele Elixir, que ele vai bem devagarinho explicando... Muito sobre a linguagem mesmo então, A primeira metade do livro é falando da linguagem Se você nunca mexeu com uma linguagem funcional com... Não tá ligado dos pattern matching Dessas coisas É uma, uma sugestão que eu dou é... Tem na parte Aí depois disso Se você já, já tiver o traquejo com a linguagem Com o um jeitão meio funcional de fazer as coisas A minha sugestão É o Elixir in Action Do Sasha Yurik. Esse livro é Fenomenal, é maravilhoso É muito, muito, muito, muito bom Se for para ler um, lê ele Se você nunca mexeu com programação funcional Vai ser um pouquinho difícil no começo que ele vai meio rápido, assim, nisso Mas acho que, né, se você já trabalha com programação Não vai ser nada tão complicado E aí, para saber de... E aí nesse livro ele fala bastante Sobre a plataforma, sobre processo Como monitório, monitor, o que as coisas significam E tal Pra saber como roda as coisas em produção, tem um livro maravilhoso do Fred Herbert. Fred Herbert é um cara do Heroku, ele é canadense e né, como as melhores pessoas do mundo, né, ele é canadense. E esse cara, é, ele tem um livro que chama, é, em português ficaria Erlang com Raiva, que é o Erlang in Anger. Que ele fala sobre coisas que explodem e coisa que dá ruim. E, e ele trabalha com Erlang há muito tempo e ele fala de todas as coisas... Que que é zoado assim, cara ó, quando acontece isso aqui, procura tal coisa que talvez seja uma mensagem tal tal tal, ó, quando estourar a memória, provavelmente você tem um processo que tal, ele dá vários street smarts assim, né, várias malandragens para para trabalhar, descobrir várias coisas muito legais nesse livro, então é mais para uma coisa mais operacional e para aprender é sobre design de coisas e de, de coisas distribuídas, o livro que o, que o Luciano falou é fenomenal, esse livro do Francesco, que é o Designing for Scalability with Erlang and OTP É incrível, quando eu conheci o Cesarino, eu falei pra ele, cara, deixa eu te dar um abraço Porque aquilo ali é um belo de um livro Então, é, e nessas categorias, essas são as minhas E pra aprender, né, se aprender de framework web, essas coisas Tem o um livro do Phoenix, programming Phoenix, que estão atualizando, que é bem legal e tá tendo, hoje tá aparecendo um monte de livro, que eu não li mais, tem que, uns, tô, uns dois anos, talvez, atualizado no que, que veio de novo. Então, se alguém souber de alguma coisa da hora, é... Isso aí. É. Aí eu vou, vou embora antes que me expulsem, aí quem quiser conversar, vou estar tá ali fora.